Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar sobre transição eletrônica. Se você tem interesse nesse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar isso através de um exercício do Enem. Um fato corriqueiro se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela letra A, reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro, B, emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama c produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato D, reação do gás de cozinha com a água formando gás hidrogênio e excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela agora vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar qual é a letra correta e o porquê por que acontece a mudança de cor da chama de azul para amarela a absorção de energia promove os elétrons periféricos, quer dizer, os elétrons que estão mais longe do núcleo, para um estado de mais alta energia. Quando isso acontece, a gente diz que o elétron foi excitado e que ocorreu uma transição de energia. No momento em que cessa essa absorção de energia, o elétron volta à sua posição de origem, devolvendo essa energia que ele recebeu na forma de luz, que é o quê? Fóton. E a gente vê essa emissão de luz na forma de cor. No caso do sódio, a cor da chama dele é mais amarelada. Por isso que quando derrama né, o líquido do arroz no fogo, na chama azul do fogão, a gente vê uma chama mais amarelada. Então vai ocorrer o seguinte. A chama ela vai aquecer o elétron periférico e ele vai passar para o um nível de mais alta energia. Quando ele retorna à sua posição de origem, quando ele volta para cá, acontece a emissão de luz na forma de fóton. Então, quando ele retorna, ele vai emitir a luz e a gente vai ver o quê? Uma cor mais amarelada da chama. Então, a resposta correta vai ser a letra B. Para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Muitos alunos estudam de forma desorganizada, perdendo o foco e com isso prejudicando seu desempenho. Percebendo isso, eu criei 7 passos para otimizar o seu tempo aplicados pelos melhores alunos. Basta você clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e baixar gratuitamente o meu e-book. E não esqueça de comentar nos comentários o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!